Como é que é a malta do aço? Vamos lá aqui começar então a receber e a mostrar o material para o .gt Já sabem, sempre os links do material na descrição, a referência, vocês cortam e colam no site da Autoparts e vão ter diretamente à peça. Assim é bastante fácil vocês acharem no site, enquanto eles não têm um site novo, é que ele vai ter um site novo, uma remodelação bacana. Uh, estamos a tentar apertar com eles para o código Yuri 10 ou yuri 5 ou Yuri 6 logo se vê. Mas vai haver umas mudanças no site e como tal eu deixo sempre a referência, vocês copiam e colam e uh, acham logo ali a pecinha mais uma vez a Autoparts disse sim senhora, Puto, podes contar connosco nós ajudamos aí a fazer o .gt versão 2 e já estou aqui a receber material pá, Autoparts logístico não me falhou em nada, impecável posso, tenho sempre contato com eles e eles comigo que a nacional é bom e a gente ajuda-se uns aos outros, ah, ajuda mútua, eles vendem mais eu equipo os carros, tenho mais conteúdo, vocês veem mais projetos, mais vídeos, tudo. Toda a gente fica bem. Toda a gente fica bem, ok? Então, se vocês viram o vídeo de apresentação, viram que o meu ponto GT a trabalhar ser um cubota. Fuga de coletores de escape, que nem é bom, né? Que nem é bom. Eu já pedi aqui a junta de escape da AutoParts Logística. São duas, ok? Eu sei que a malta é entendida dos GTs, Uh, vai me dizer que esta não é a junta ideal existe uma que é uh, que elas são juntas Ok são assim juntas como se fosse uma só uma só junta e são a chamada de dupla camada são mais resistentes são melhorzinhas e duram mais mas se vocês viram o um vídeo de apresentação do Ponte Gt, ouviram dizer que eu agora quero explorar o carro como ele está Tipo original, melhorar o turbo, etc. Não quero partir já para estes turbos grandes, ok? Então eu vou usar esta juntazinha, digamos, original, assim, material mais parecido com o OEM possível. Uh, mais tarde, se a gente trocar o turbo, ou quando a gente trocar o turbo, que seja preciso melhor, ou melhor, que seja preciso material de melhor qualidade para aguentar mais temperatura, mais pressão de turbo, mais charda, aí sim nessa altura a gente depois. Troca o material, que já não vai aguentar para a sarda que a gente vai dar no GT, que vai ter que andar. Uh, aí sim a gente troca o material, ok? Esta junta foi 9,11€ cada uma. Usam as duas, 9 mais 9, ok? Depois, o carro também falha. Muitas das vezes quando está a ver eu trabalho a 3 cilindros. Quando aquece fica fixo, um motorzinho impecável, trabalha à maneira. Uh, mas depois a puxar ele anda ali um bocadinho aos soluços eu ainda não sei se será a MAF mas pelo feedback que recolhi da malta dos GTs eu não estou muito dentro deste carro então aconselhei-me com malta que tem pontos GTs disseram, put troca a MAF troca a MAF e se trocas a MAF certeza que o carro fica bom mesmo que não fique bom arranja já uma MAF para teres aí porque o material para este carro as MAFs estão a ficar cada vez mais escassas e depois quando tu quiseres uma MAF não há e o que é que eu fiz? pedi uma MAF aos amigos da Auto Art. se eles enviaram aqui uma MAF uh, Mit and Doria, não é uma Bosch, a malta do GT também me frisou: compra só se for Bosch, porque o resto não vale nada. Mas, meus amigos, Bosch, uma MAF Bosch, vale mais que o carro. E não dá, não dá, meus amigos, desculpem lá, mas não dá. Vou colocar esta, esta MAF. Vamos rezar para que corra tudo pelo melhor, e que eu não tenha que efetivamente procurar uma Maf Bosch. Porque a Maf Bosch é muito cara. Ou então, se algum dos meus subscritores tiver uma Mafozinha usada Bosch, que esteja boa, faça-me um preço bacana, que eu compro. Mas, por agora, por agora, vou usar esta Mafozinha. Também não foi assim tão, tão barata. Foi 98,82€. Não é assim, é bom dizer baratinho. Ok? Mas, vamos esperar que corra tudo pelo melhor que aguente, que esta MAF aguente e lá está, se calhar não vai aguentar, a malta que não tem de é te, não vai aguentar é quando eu der sarda quando eu der sarda, ela possivelmente irá se queixar, mas aí pode ser que eu arranje uma centralina que anule o sistema de MAF no outro GT não fizemos isso andou sempre com MAF e com um chipzinho que nem era assim tão puxado quanto isso era um chip da gaveta, ou chamado chip da gaveta que eu não aconselho, aconselho sempre fazer uma eletrónica à patrão, naquele GT nunca cheguei a fazer neste quem sabe quando o carro começar a bufar para a frente a gente faça aí um coloque uma centralina, uma Megasquirt ou uma equivalente ou logo se vê e aí anulamos a MAF mas pronto, foi euros e temos aqui a MAF e a junta de escape, são as primeiras <risos> são as primeiras duas peças que vamos eh, colocar no GT ou melhor, estou a reunir o um material para depois colocarmos o carro na oficina para começar a trabalhar nele mas estas foram as primeiras duas peças que chegaram vocês já viram o pisca e o, e o para-choques mas isso foi na apresentação do carro de unboxing estas foram as duas primeiras peças bem malta, fiquem bem, fiquem atentos que eu agora já mandei vir mais coisas de parte já mandei vir mais deve estar para aí a arrebentar agora ao longo das semanas vai sair o conteúdo o unboxing do material para os GTs e malta que tem GTs o material está a ficar cada vez mais escasso tomem atenção aos links na descrição às referências e se for alguma coisa que vocês venham um dia a precisar é melhor começarem a pensar em guardar em casa, debaixo da caminha porque depois fica escasso <risos> ok? bem malta, fiquem bem, na descrição vai estar as referências copiar, colar e pôr no site, um grande abraço não ninguém